gravar mais um vídeo aí com música do bagulho. Hoje eu vou ensinar como gravar, como os iniciantes iniciam o jogo no Micro arts Esse jogo aqui. Ó. Primeiro vocês vêm aqui no site da Softnix que eu vou estar tá deixando no, no link da descrição aí. Vocês mudam aqui até achar o microfone o microlapso, o é outra versão americana então, vocês vêm aqui, ó clica virar o website tá vendo? aqui, vocês vêm aqui, ó iniciar jogo. obviamente primeiro vocês tem que registrar uma conta e vocês colocam o nome do site, que é o ID quando vocês forem entrar, vocês vão ter que colocar aí, ó. Coloca qualquer nome aí, ó. Sua senha, seu e-mail, seu sexo. E como você conheceu o jogo? Bom, eu coloquei por um amigo. E aqui vocês colocam um... Marca isso aqui, ó. Coloca aqui. Próximo passo é... Vocês baixarem o nome. Vocês vêm aqui no jogo novamente, vira o website, vocês olham aqui, ó. Então, vocês vêm aqui normal vem aqui em software agora um jogo, vai no website vem aqui iniciar o jogo vai aparecer esse alerta aqui ó se inscreve para a tela de instalação do lado aí você baixa esse daqui. depois que você tiver baixado vocês vem aqui ó no com computador Clica em. aqui ó. Vai estar tá aqui Games. Soft Nix Games. My, Michael Ars, E Nick Louth. Vocês clicam em Nick Louth. Já tá aqui ó. Vai abrir isso. Vocês esperam aqui. Clica em Michael R. Vai aparecer. Vai começar a baixar aqui. Depois que baixa o jogo. Não, primeiro vocês têm que fazer logo. Depois que baixa o jogo, o jogo vai começar a carregar, entendeu? Tá ligado? Os dois caras Aí no o jogo vai carregar normal aqui. Ele vai fechar a formato. O jogo abre aqui. Espera o normalzinho carregar aqui. Normal. Ele demora um pouco, porque o jogo tem 1 GB de memória. 1 GB e 20 pontos. Aí ele começa a carregar. Aí você despega. Bom, eu não vou esperar, porque... Senão o vídeo fica muito longo. Eu vou fechar aqui agora a gente vai fazer a tela fica preta tá vocês esperam uns 5 minutos por aí e aí normalzinho vai começar o jogo é como eu ia dizendo, o o microordis é uma versão brasileira do jogo MicroVolt. que é ele é americano bom o microordis é o que, que ele é ele tem são brinquedos que usam armas e eles se matam, todo mundo com arma, bazuca, tudo. E as coisas são grandes, são partes das casas. Tem computador, tem cozinha, tem mesa de totó, tem um tanto de coisa. E a coisa que eu achei mais legal nesse jogo é que é online, pô. O jogo online é muito doido, eu ainda sou um pouco nube. Eu comecei faz pouco tempo. Então, eu vou... Tenho um giga de memória, lembrando mais uma vez. E vocês, se não tiver um giga de memória, uma placa de vídeo boa também, se tiver, é bom. Vou sair aqui. Ótimo, tá bom. Travou tudo. Beleza! Bom, vou terminando o vídeo por aqui mesmo. Tchauzinho!